Fala pessoal, tudo bem? André por aqui e atendendo a muitos pedidos. No vídeo de hoje vamos falar sobre subir pra mim, tá? teve muita gente que nos procurou perguntando se realmente esse produto é confiável se realmente ele vai te ajudar a emagrecer reduzir medidas, perder peso entre outros, outros benefícios tá? pois bem, a gente foi atrás para saber sou sobre, sobre mais sobre esse produto, que tem muita gente confundindo com Subitramina mas na verdade o nome do produto é subitramin, tá galera? E aí a gente foi atrás para saber se realmente esse produto é tudo isso mesmo e como a gente fez isso galera? A gente conversou com pessoas como, assim como você que já fez o um tratamento com subitramin e que ainda estão em tratamento e aqui nesse vídeo Vou relatar para vocês o que foi que essas pessoas nos disseram Será mesmo que elas conseguiram emagrecer? Será mesmo que Subitramin ajudou a reduzir essas medidas? Bom, então fica comigo até o final do vídeo Porque eu tenho certeza que eu vou passar informações importantes Que vai ajudar você, ok? Bom galera, desde já, para quem não sabe Subitramin é um encapsulado tá? de composição natural E que muita gente também estava com essa dúvida Perguntando se tinha contraindicação Não tem contraindicação Apenas se você for gestante, você deve fazer uma consulta médica Antes de fazer o uso do Subitramin Caso contrário, vocês podem ficar tranquilas Que o Subitramin não tem nenhum efeito colateral Ok? Bom galera, antes de iniciar aí E falar dos resultados dessas pessoas Eu vou dar um alerta para vocês aqui, muito importante Por que isso? Porque teve uma mulher O nome dela foi Rosana, ela acabou pesquisando Lá no Google Subitramin e achou no mercado Livre, praticamente aí pela metade do preço E galera prestem muita atenção, muito cuidado onde vocês estão fazendo a compra do Subitramin. Por que, que eu digo isso? Porque ela acabou comprando no Mercado Livre e adquiriu um produto falsificado. Então, se você quer comprar o Subitramin, vai no site oficial. Por que, que eu falo isso? Lá no site oficial, o próprio dono deixa bem claro lá que ele não vende Subitramin em lugar algum que não for no site oficial. E ele também não vai se responsabilizar se você comprar em qualquer outro site e não receber o pedido na sua casa. Então, para você não correr esse risco, é de extremo importante que você só compra se você for comprar no site oficial. Ah, mas como eu vou saber qual é o site oficial? Eu pesquiso no Google. Tem um monte de link, tem um monte de vídeo. Podem ficar tranquilas. A gente já foi atrás, pegamos o link lá para vocês do site oficial. Vamos deixar aqui na descrição desse vídeo. Se vocês não acharem na descrição, Pode deixar também tá embaixo nos comentários que vai ter o primeiro comentário fixado com o link do site oficial do Subitramin, ok? Vamos falar um pouco sobre os resultados das pessoas que fizeram o uso do Subitramin, tá galera? Desde já, deixando bem claro para vocês, não é milagre, não é pílula mágica, tá? Porque vocês começam a tomar hoje e daqui dois dias já perdem 4 quilos, não é assim que funciona. Ele é um suplemento de composição natural, é um tratamento natural, então demora um período para vocês começarem a obter os resultados. Por que eu falo isso para vocês? Porque tem muita gente que tem aquela mania, eu vou comprar um frasco só para experimentar... Se der certo, eu compro mais. Mas, pessoal, ele é um, uma composição natural. Como se trata de encapsulado, o seu metabolismo já demora em torno de 15 dias para se acostumar com a substância que tem ali no Subitramin. E aí, nos outros 15 dias, você vai ter algum resultado. Porém, é muito pouco. Por que, que eu falo isso para vocês? Porque cada pote ele tem 60 comprimidos. E você deve tomar dois comprimidos ao dia: um antes do almoço e o outro antes do jantar. Dessa forma, cada pote do Subitramin vai durar apenas 30 dias. Então, galera, não indico que vocês comprem apenas um pote, de pelo menos três potes em diante, por que, que eu falo isso para vocês, porque todas as meninas que nos relatou que teve bons resultados, com subir para mim, elas fizeram o uso de pelo menos três meses e conseguiram perder medidas e pesos consideráveis quando eu falo consideráveis, galera, é acima de 5 quilos, tá? Teve gente que fez tratamento de 3 meses e perdeu 10 quilos, teve gente que perdeu 12, teve gente que fez tratamento de 5, de 5 meses e perdeu 15 quilos mas isso varia também, galera, de organismo para organismo, de repente você tem muita massa corporal, você tende a emagrecer mais se você tem menos massa corporal, tá só com aquela gordura localizada, na barriga no braço, nas pernas, aí você tende a emagrecer menos, porém você emagrece desde que você faça o tratamento todos os dias tá tomando regularmente duas cápsulas ao dia, beleza? Muita gente perguntou sobre o prazo de entrega. Galera, o prazo de entrega que a gente pôde apurar está sendo aí de 7 a 10 dias. Então, se você comprou, passou uma semana e ainda não chegou, fiquem tranquilas que o prazo que a gente pode apurar é de até 10 dias para a entrega do produto. Lembrando, mais uma vez, desde que vocês comprem no site oficial. lembre de novo, o link está aqui na descrição do vídeo. Se você não vai na descrição, vai estar lá embaixo, vai ter o primeiro comentário fixado com o link do site oficial. Beleza? Esse é o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado vocês. Se ficou com uma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai responder todas vocês, ok? Forte abraço e até o próximo vídeo.